pessoal beleza aqui Fernando tá brasileiro e hoje vamos experimentar né vamos degustar mais um Idol RPG que é o Blade Idol já como primeira coisa vamos colocar nosso nome brasileiro, vamos ver se vai funcionar né beleza já tá carregando esse jogo é muito bem avaliado na Play Store então tem tudo para dar uma jogatina pelo menos interessante ó ela está procurando ervas e medicinas, tem um goblin no meio da mata vai para cima dele. A bonequinha tropica numa pedra. <risos> e acho uma espadona, rapaz. ali, uma espada xarope. Melhor não fazer nada. Pegou, matou os goblins. Ah, ficou, ficou violento. Ah, ela virou uma espadinha de pau e ela absorveu o poder da espada do outro beleza vamos absorver outras espadas que ela mandou aqui e agora tá vindo um porquinho beleza, então a, a, a, a, a, a, a, a, a princípio disso é a gente absorver os inimigos para ficar cada vez mais forte princípio ela vai sozinha, como, como um bom idol, ela mesma vai terminando, ó. hot time, vamos ver o que, que é isso aqui, aumentar, ah, upgrades, beleza, isso só vai matando tem 2 mil de moedas, deixa eu ver se é mesmo, eu não vejo quantas moedas eu tenho, o ah, ataque tá eu podia aumentar 5 de 5, Agora nosso HP aumentou, aumentar essa defesa também. Cara, ele, ele é muito independente, pode ver que, que tá rolando. Tá rolando todas as coisas ali. <risos> ele, literalmente ele vai sozinho. Eu não sei se tem alguma estradinha, alguma coisa que a gente tem aqui. Vamos acompanhar os menus. Vamos ver onde é que a gente tá. Temos um botão de raid, tá? Tem que chegar na no... música. Não, não tô habilitado para raid ainda. Eu tô no alto, O automático ele tá, tava habilitado. Vamos ver se quando eu finalizar ele vai parar um pouquinho. Não, continua. <risos> então vai no automático. Eu achei que ia parar, mas não foi. Tá. Vamos ver. PVP, tem que gritar o nível onde nós estamos, beleza, aqui a gente vai visualizando o que a gente vai liberando, Ó, temos mais possibilidades de upgrade, ele, literalmente ele é, um, ele é um idol, ele é muito independente, a bonequinha vai sozinha, a bonequinha faz tudo sozinho isso tira um pouquinho do, do interesse do jogo, eu vou, eu vou ser sincero assim, eu achei o um jogo bonito, achei o um jogo de certa forma bem feito, interessante, mas por exemplo aqui ó, ele eu, eu eu é mais rápido do que eu, eu não sei ó, por exemplo, eu não consigo acompanhar os pontos que eu tô atribuindo, o olhinho tá lá em cima, beleza, ó, adquire, adquirimos um, um item de relâmpago, Beleza, equipe, vamos equipar, confirmar. Beleza, ó. a gente já tá no nível 12, enquanto isso vem só porquinho, ó, e temos um, um skill que vai carregar em 3, 2, 1, ó, ele dispara sozinho o raio, beleza, isso também é bom. missões. opa, tô no, isso aqui deve ser algum boss, ó, os porcão. Nossa personagem Zeta que tá bem roubada. A gente vai fazendo o upgrade e ela vai, vai fluindo. Estamos tomando pouco dano. 1/13. Beleza. Agora 1 Ah, não. não é su... é, agora só aumentou o nível dos porcão mesmo. Vamos ver no menu. Vamos ver o que a gente tem no. Ó, vamos ganhar tudo que é os brindes. Uma coisa que se aprende é que a gente tem que ganhar os brindes de tudo. Aí, ó pegando vai pegando vai pegando vai pegando aí vem mais uma alguma coisa nossa tem muito brinde aqui pra pegar rapaz mas... ah não já peguei eu tava só visualizar agora estamos enfrentando os goblins de novo isso aqui é a recompensa de login Esse aqui é a recompensa de novos jogadores Aquilo ali sim tem cara de, de subchefe de boss. Vamos aumentar o que a gente puder aqui, ó. Temos possibilidade de aumentar ataque upgrade. Ó. Vamos matar o boss. Vamos acompanhar o matamento desse desse bicho. Ele matou a gente. Ah não, pera aí, vamos. deixar esse nosso bicho roubado aqui vou gastar todo meu dinheiro em ataque e defesa não adianta como um RPG clássico eu não consigo deixar <risos> eu não consigo deixar só só ataque eu tenho que dar um equilibrado Nossa senhora nível 24 a gente pega nele aqui corre muito rápido as coisas é isso que eu falo de, de bagulho de ser desembestado. Ó, ganhamos mais um skill, vamos adquirir, e vamos equipar, Shine Dash, é tudo que deu para entender, tipo, é um dashzinho que a gente dá mais tocada no boneco, aí 130 em cada um. Cada vez que a gente aumenta o nosso nível, a gente ganha uns pontinhos para aumentar nossos atributos também. Ah, entendi. Quer dizer, eu acho que eu entendi. Ali apareceu 1 barra 11, agora tá 1 barra 10. Parece que a gente tá voltando, ó. ó 1 barra 9. Eu entendi porque a gente tá voltando no tempo. Ah, repeat? Não. Só pra frente, acho que eu cliquei em alguma coisa. Ah, agora sim, 1 barra 16. Tem que, que cuidar até que a gente clica sem querer. <risos> Ó, pelo que deu pra ver, tem algumas opções ali também de, de ver, em câmera, ver as camerazinhas pra, pra ver anúncios pra ganhar coisa Aí, agora sim, ganhamos o nível 16, acho que a gente tinha perdido mesmo, por isso que a gente voltou Vamos ver missões aqui A gente ganhou aqui missões Trarã. Vamos ver se passe, tem um passe VIP aqui pra pegar também Tem alguma coisa de graça? De graça a gente pega a boss. Opa, tem mais coisa. Pega nível 10. Pega nível 15. Pega nível 20. Nível 25. Os <risos> bons upgrades no meu buraquinho. Ele, ele na verdade ele é muito rápido, né? Como um, um Idol, propriamente dito. Ele é um jogo de preguiçoso. O jogo joga. Ó, tá no repeat de novo. É que eu tô clicando no repeat sem querer. Está indo e voltando no No tempo. Tem alguma coisa pra pegar? Stage 1 Pass. Ah, tem. eu tô no estágio 1 um dos Goblins aqui, ó. Tô. Eu, tô, eu tô no nível 17. Meu passar no nível 18 eu ganhei mais um diamantezinho. Ah, agora vai, ó. A gente tá violento. Dá pra aumentar mais níveis, Ele tá como eu disse ele é muito acelerado ele lembra muito o como é que é o Vans Quest o Vans Quest era assim também a gente não não ganhava dele ele era muito rápido a gente quando chegava o momento do jogo ele estava muito mais a gente não conseguia acompanhar o Dungeon Corp também o Dungeon Corp que é aquele que a gente invadiu uma firma cheia de monstros Aqui ele também tinha esse, esse probleminha assim, que gente, o jogo te atropela um pouco Bom, A gente já tá nível 34 Aí, acho que agora a gente passa do nível 35 só, só nessa conversa Crescent Slash, Legal Agora eu quero ficar um pouquinho com o tempo para poder ver essas coisas eu só posso botar dois ainda, tá esses esses skills que ele está colocando e tudo mais e funcionaram aí agora vamos só dar uma acompanhada a animação é bacana isso a gente não pode negar ó tá no repeat de novo ó, isso isso eu não gostei o que, que tá no repeat breakpoint então tem um, um, um breakpoint que a gente vai parando Ah, nível 17. Será que eu estou morrendo daqui Eu não percebi? Vamos ver. Vou enfrentar os monstrão aqui. Vamos ficar... Agora vamos ficar atento no jogo, ó, porque o jogo está querendo me derrubar. Ah, minha vida está quase morrendo. Estou confundindo o level com a vida. A minha vida é a barrinha vermelha, pelo que eu entendo. A barrinha vermelha é a vida deles. Eu não enxergo minha vida? Esse aqui é o Blade Idol. Literalmente é bem como o nome diz. O Idol quer dizer preguiçoso. <risos> Bom, Blade é Blade. É a lâmina preguiçosa. Olha ali, rapaz. Um monte de drill Massa. Vamos fazer um upgrade. Melhorando aqui nossa situação. Tá, tá, né? Cuidando pra ver se a gente ainda tá nível 19, né? Deixando esse ataque bem roubado. Ó, tá no repete de novo. Ó. esteja diferente, vamos acompanhar. A gente falhou no, no estágio. É um sinal que o nível exigido ainda é um pouquinho superior ao que a gente tá. Eu tô botando bastante ataque, né? De repente, eu tô, é isso que eu tô pecando. Aí, show de bola. Passamos nível 18. Agora nível 19, as abelhas essas abelhas são complicadinhas, acho que dá pra ver Nossa, tem muita gente Muito, tenho, Tem uns monstrinhos pequenos no campo do mais incomodam mais que os outros Aí, rapaz, matamos a Beliona. Nível 19, toda vez que a gente morre A gente volta o nível, estamos no nível 20 agora Vamos acompanhar esse nível aqui pra ver até onde a gente vai uma coisa também que a gente pode fazer que eu ainda não fiz é o melhoramento de armas né vamos tentar matar essa abelha aqui para acompanhar só pra ver até onde a gente foi ó, morremos Vai de novo, então eu isso vamos no shopping será que a gente tem algum... Ó, vamos direto no equipamento, inventário temos alguma espada boa Loves, Armor, Armor 801. não ganhou nada? Supply Tá, também não dá pra abrir, ele pede alguma coisa extra Vamos aumentar aqui pro os nivelzinhos, para mais forte vamos aguentar Aí, Agora a gente mata, there no treasure chest here, não tem baú de tesouro eu vou ser bem sincero, eu curti até o joguinho, é interessante mas tem idols e tem idols por exemplo, o, o Mystic Heroes eu acho bacana porque a gente coordena o bonequinho o do Pokémon Pocket, oh, Pocket Legends Não, o Pocket Alliance eu achei muito massa também porque a gente coordena ele ele vai à medida que a gente quer mas os jogos tipo esse e o Vans Quest são bonitos, são interessantes, mas não me agradam. não vou dizer que é um jogo ruim, longe disso, pode ver que é não vai estar um jogo, bem legal, bem interessante mas é bem para aquele que o pessoal quer jogar e não jogar, sabe o pessoal que joga Roblox e bota clique para farmar? pois é, esse aqui é o jogo para eles, que é o jogo que joga sozinho, eles não jogam, é o jogo que joga então pessoal, eu vou mostrando aqui, finalizando a nossa demonstração do Blade Idol, espero que vocês tenham curtido muito obrigado pela atenção, pessoal. Não esqueça de se inscrever no canal. Deem aquela força para a gente descobrir mais jogos. Jogo bom, jogo ruim. Jogo que agrada uns, jogos que agradam outros. Certo? Já falei demais, pessoal. E até a próxima.